Opa, opa! E aí? aí, Janaína, tudo tudo bem O que, que você tá arrumando aí com esse cara aí? Hã? E agora? explica E agora? mim aí clap mim agora, Janaína. Explica. Você largou tua filha lá em casa pra sair com um homem? Você sabe que ela é casada? Eu sei que ela é casada. Conheço essas mensagens, viu, irmão? Explica aí, Janaína. Explica aí. Só isso que eu precisava. Viu? Muito bonito. Pode ficar aí, irmão. De boa. Pode ficar aí agora. É sacanagem, hein? Muita sacanagem. Já há dois filhos com a sogra. Uma mulher de 70 anos. É? Tá bonita. Ficou chique pra ele. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá tudo certo.